gente fazer o nosso vestido Páscoa encantado Então, vamos lá. Estamos usando aqui tricoline e suede, tá? Para a orelha, a gente vai cortar quatro vezes, tá? Aqui eu tô usando um uma corzinha mais clara, tá? Quatro vezes no tecido e duas vezes na entretela, tá bom? Ah, esse molde aqui, você vai cortar duas vezes, tá? E uma delas você vai bordar ou sublimar. Essa parte aqui a gente fez de suede, tá? Duas vezes, tá? É onde a gente vai bordar ou sublimar. O desenho vai pra vocês. Parte da frente você vai cortar duas vezes no tricoline. Parte da frente você vai cortar quatro vezes, tá? Que é duas vezes tecido principal, duas vezes o forro, ok? Ok? tricoline, tá? Parte das costas duas vezes, uma vez o tecido principal, uma vez no forro, tá? Tricoline dobrado, tá? Cós, você vai cortar duas vezes dobrado, tá? E a saia duas vezes, OK? Então esses são os materiais que a gente vai usar. Você vai usar também o botãozinho Rita, tá? Botãozinho Ritar. E vai usar enfeite, né? Aqui eu vou colocar um, um Strauss ali, pra ficar bonitinho, tá? É o nosso vestido Páscoa encantada. Então, vamos começar. Vamos começar com a nossa saia. Se você quiser colocar um babadinho alguma coisa na saia, pode fazer tá. A gente vai fazer o simples aqui. Se quiser tá colocando organza, fazendo para ela ficar mais altinha, né? O filó, então aqui a gente vai pegar uma saia na outra. aqui. Se você quiser colocar fazer com uma saia só, você também pode fazer, ok. A gente vira. Não vamos espontar para ele ficar balonê, tá? Pra ficar com... Bem balonê. E aqui a gente vai passar uma costura reta aqui em cima. a gente já franzir you <laughs> Franzido, vamos pegar a golinha aqui as orelhas. Entretela e as orelhas aqui, você pode usar manta acrílica, tá? Entretela e as orelhas aqui, não precisa passar, não precisa fazer nada. Agora, a gente vai pregar aqui. o biquinho e vamos virar aqui. Mesma coisa aqui com essa outra. E a gente vai fazer isso aqui, tá? dá uma dobrinha aqui, só pra dar uma a orelha ficar bonitinho. E vai passar uma costura aqui. Assim. Mesma coisa aqui. Vamos pegar esse aqui, a nossa bolinha. Aqui tem aonde é pra pôr as orelhas, tá? A gente vai pôr com essa parte aqui virada pra baixo aqui. Pegar a outra parte aqui. Passar a costura aqui por tudo, só deixar aqui pra gente virar a peça, tá? fazer pique. Assim vamos passar um para esse ponto aqui. Não é necessário, mas vamos passar um para esse ponto aqui. de segurança aqui Medir aqui, fazer um pique, reserva. Vamos pegar o nosso cos, vamos pregar aqui um no outro. Tá? no meio, vamos deixar um espaço pra virar a peça. Esse suede aqui, ele é fino, gente. Então, tem que cuidar. Ele é igual cetim pra costurar. Tem uns ali mais grossinho, mas esse aqui, ele é fino. Agora, vamos virar essa peça aqui. Uma peça bem rapidinha de fazer, bem simples. Que vamos prespontar, viramos, agora vamos prespontar a peça toda e aproveitamos, fechamos esse buraquinho ali que a gente deixou pra virar, tá? se de desse suede e tricoline, tá? Assim, agora nós vamos. Eu pego um garfo, tá? Gente, opa, eu pego um garfo e vou fazendo pregas do tamanho do garfo, tá? Pego o garfo aqui e assim eu vou medindo, tá? Aqui no meio, tá? Bem no meio. Mas no nosso, no nosso molde, ele também tem, aí vou dando, vou fazendo preguinhas assim, tá? O nosso molde tem uma marcação que você pode seguir, tá? Ó, temos marcação que você pode seguir. Eu gosto de fazer com garfo, daí fica mais fácil, né? Então, As costas também tá pronto. Agora vamos pegar as nossas costas. Tecido principal. Colocar a nossa saia, tá? Deixando um dedo aqui e um dedo aqui pra gente tá ligando a nossa nossas frentes, né? Assim agora vamos pegar as nossas frentes o tecido principal também, vamos reservar o forro aqui para depois a gente. E vamos pregar as, os ombros aqui, as nossas frentes, aqui nas nossas costas, aqui, tá? Aqui o outro. Vamos pegar agora a nossa gola. Achar o meio aqui, ombro com ombro aqui. Certinho. Fazer um pique. Aqui a gente já tinha feito o pique, meio com meio aqui. E aqui a gente vai pegar a nossa bolinha. Cantar golinha pregada. Vamos pegar agora o nosso forro. E vamos pegar os ombros. Essa peça principal aqui é bom você alfinetar, tá? Não é necessário, mas é é bom, porque daí você tem certeza que não vai mexer do lugar, tá? Sempre coloca aqui, ó, um com ombro aqui, que daí não tem erro. Aqui e é aí, sim. Vamos começar passando a costura aqui nos braços aqui na cava dos braços. Agora, aqui na frente, aqui e aqui, tá? A gente vai fazer pique. Agora, vamos virar. Viramos, vamos pegar esse lado aqui com essa parte aqui, aqui com aqui. Encostar aqui um no outro e vamos juntar aqui. uma coisa aqui Vamos juntar aqui e vem costurando Assim, aqui a gente vai vir com ele aqui pra cima, tá? Vou mostrar de novo. Ficou assim, viramos a saia, pegamos essa parte aqui e vamos vir pra cima, tá? fogo pra cá e pegamos o fogo aqui, tá? Vou mostrar de novo, tá assim, ok? Então, a gente vai pegar a saia aqui, viramos assim, pegamos essa parte aqui, tá? Só essa parte aqui do tecido principal com saia, né? E jogamos aqui pra cima, Separamos aqui do fogo e viramos no avesso aqui, tá? E pelo avesso, a gente vai pegar aqui e pregar aqui. Costura com costura aqui do lado, tá? Se você quiser colocar um alfinete, você pode colocar... Tá? Costura com costura do lado aqui. Arrumamos aqui também o outro lado. Certinho. Costura do lado, costura do lado aqui. E a gente vai passar uma costura por tudo. Só vai deixar aqui, ó, no meio aqui, pra gente virar a nossa peça de volta, tá? Bora lá. Para aquele buraco que você deixou, você vira a peça. Ficou assim. Agora, nós vamos... Pra espontar a peça todinha, tá? Vamos espontar a peça todinha e aproveitar e fechar esse buraco que a gente deixou aqui pra virar a peça. Bora lá! Se você quiser espontar aqui, também dá. Eu não vou fazer, tá? Agora, a gente vai pegar o cos e vai vir colocar o cos aqui, ó. Que ele acabe aqui. Tá vendo aqui, ó? Encosta aqui. Aqui. Vamos colocar um alfinete. Ó, que ele encoste aqui, ó. No começo da saia, tá? Que ele passa essa... Ele vem encostando no começo da saia e quando chegar aqui na, na frente, tanto aqui quanto aqui, ele esteja encostando aqui na frente, ó, ele fique assim, tá? Então, a gente vai passar uma costura aqui no meio, tá? Assim. Agora, a gente vai pegar o nosso, o nosso strass e a gente vai colar aqui, tá? A gente vai vir colando ele aqui. Tá? Até aqui, tá? A gente vai colar ele aqui, até aqui. E daí, é só colocar o botãozinho e tá pronta a nossa peça. Vou rolar o strass aqui e colocar os botãozinhos e já trago. Vou mostrar pra vocês como que ficou, ok? Então, aqui eu já coloquei o strass, olha só. E agora, a gente vai colocar os botãozinhos aqui. Que eu já coloquei o strass, agora. A gente vai lá colocar os botãozinhos e eu já trago para mostrar para vocês ele pronto. Olha só, só colocar os botãozinhos, cortar os fios e já vai estar pronta. A nossa peça já voltamos, então, tá aqui, gente. Ó, acabado. Olha só que lindo que ficou essa peça. Cortar, não esqueçam de cortar os fios, né? Cortar todos os fios, não deixar fio. Mas olha só, que maravilha que ficou essa peça. E rapidinho de fazer. Olha só que lindo que ficou. Nosso vestido Páscoa encantado, olha só. Que maravilha que ficou essa peça. Olha só. Olha. Facinho de fazer e fica lindo, né? Olha só. Usem cores que combinam, né? Olha só. E esse aqui. Ó. Olha esse aqui. Que lindo que ficou também, ó. Ficou lindo, né, gente? Então é isso, gente, o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu amei o resultado, amei fazer essas peças, ficaram lindas, tem pra menino também, né? Então eu amei fazer essas peças, amei o resultado, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso, então bora fazer roupinhas pet, né? Bora aproveitar aí, gente, tá bom? Então, até a próxima! Fiquem com Deus, eu amo muito, muito, muito, muito vocês. Que Deus prospere, que Deus abençoe aí nas vendas de vocês, nas peças de vocês, no trabalho de vocês. Tenho certeza que Deus vai abençoar cada vez mais. Beijos, beijos, beijos. Amo muito, muito vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!